E chegamos à última casa, a última a das 12 casa. casas, o Salão do Grande Mestre, onde está o Mestre do Santuário, o Mestre... Arles. Ah, Arles. A gente não entra muito nisso. Que. Oh, meu Quem Deus! Era é, o Saga né? de Gêmeos o tempo todo? Oh, meu Deus. Oh, não. Você achou ruim o negócio dele ser Cara, o Arles? Não é bom. que é ruim, eu achei da hora. É que não é foi que, surpresa, não, não, não, tá não é, ligado? tio? a gente não tem. É, quando é pra gente ser surpreendido, a gente não É Exato, novela, gente... É novela das nove, gente. Total, não, novela das nove, você fica surpreso com Cavaleiros, não. O ponto é: o Saga aparece. Que eu gosto muito que o Saga não é que ele quer dominar o mundo. Ele quer proteger o mundo e acho que a Terra não é capaz. Uhum. Eu, eu gosto disso, ele não é só tipo, ah, eu vou dominar tudo, fora se assim vocês não. É? Tipo, não, vocês são uns bosta, eu vou salvar cês, todo cês mundo. É umas, não, vocês são umas crianças. É, cara. tipo, aí fala, eu sou o único cara que mais de 20 anos aqui, eu vou comandar <risos> tudo. Eu gosto disso, eu acho é, eu é, é que espertinho, no, tá ligado? Que no anime, ele até fala, eu sou do mal, eu sou maligno, mas eu sou o único que pode salvar o mundo, vocês têm que ficar comigo. É, meio. É... É, essa. A, é meio é... Político, aí né? o político, né? Quando o cara fala isso, você fala, pô. Eu... De um é, de Faz um pouco de... Podia ter matado menos, gente. É porque, Por é porque a gente era criança na é, época. Sim. Então, né? Mata mas, ele, é, mas eu gosto dele não ser, tipo, sabe, o Freeza, sabe? Sim. Ah, eu quero conquistar tudo. Por quê? Ah, porque é legal. Porque eu quero. Porque eu sou ruim, né? Não, ele, ele tem uma complexidade. Podemos dizer até que ele tem uma dualidade do personagem. Sim. Olha só. Oh! Oh! Isso é pro programa da semana que vem. <risos> porque a gente lembra que depois, a última coisa da saga, que o Mu explica. Que fala: Ah, o saga não é que ele era mal. Ele tinha as dupla personalidade igualmente do bem igualmente do mal. Ele é tipo o cara mais bonzinho de todos o mais ruim de todos. E aquele choque deixava ele muito confuso. Inclusive, ele chora quando ele fica Sim, é mó bonito, cara. Começando ele... como bipolar. Bipolar, é o um ele... bipolar extremo. O, o engraçado é que... Problema ele... psicológico grave. Mas é, cara. Se ele tivesse sido um psicólogo, ele tava... não tinha acontecido <risos> na saga nenhuma. O engraçado é que ele tem dupla personalidade e tem um irmão gêmeo ainda. Que é do mal, o é, né? <risos> Caio, Catarino. Três Vocês minutos, gente. Pessoas... Depois a gente vai terminar as outras sagas. É um prazer é estar Sim, com vocês por aqui. favor, é emocionante. Fa... A gente tá na final do Super Bowl. Sim, Ball, tá? cara. mano? <risos> aí, velho. Ah, Faça, ó, ó, vamos por ordem aqui. Vai, Raul. Vocês vão indo cada um. Farem as suas considerações finais e seu, deem seus recadinhos. Vai lá. Bom, agradecer aí o convite. Parabéns a vocês. Bom, hoje tem... Aliás, essa semana não tem papo nerd com elas porque a gente tá arrumando as coisas pro Anime Friends que essa semana vai pro Rio. Depois, semana que vem pra São Paulo pra cinco palestras de papo nerd com elas com convidados, inclusive... Bom Anime Caio e Catarina Calma. aí com gente. Eu, eu vou só em São Paulo, a gente. Eu não vou com ele. Apareça. Bom, é isso aí, gente. Obrigado por ter chamado. Estarei aí na semana que vem pra terminar aí as sagas. <risos> de... Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos tentar um... Tem mais três programas. A, a gente consegue, a gente consegue. Um Se não, um a gente faz o terceiro. <risos> Justo. E a editora Kras vai estar também no, no Anime Friends, aqui em São Paulo. Então dá uma passadinha lá no Artist. Eu tô ligado que o Spiker vai estar na mesa 69 e eu ri demais. <risos> <risos> Melhor número. Porque eu tenho 12 anos de idade. Desculpa, gente. É, é isso aí. E é isso, queria agradecer mais uma vez o convite tá todo, de ter chamado aqui. Foi sensacional, fala de cavaleiros, que marcou não só a minha infância, mas acho que de todo mundo que tá aqui presente, que tá nos ouvindo. Sim, é bom. E no, na Zodiacon estaremos lá como no Corredor dos Artistas, lá na área de fanzine, um com outro. uma exposição oficial de Calo Esodíaco feito por nós. Show! Uma arte... Você está na Rádio Geek? Pera aí, o Joey não falou, tadinho. Fala, Joey, Fala, rapidão. rapidão. Um segundo. Uh. Obrigado. Obrigado. <risos> <risos> ah, também vou estar na Anime Friends. Vou... Boa! <risos> Dia 14, na... no debate das editoras, Boa. o seu mediador. Boa. Você está na Rádio Geek? Apaixonados pelo que... Programa C! Ah, oh, meu Deus, como está quente.